Oi, gente, beleza? Tranquilidade? Olha eu aqui de novo no canal Matemática Chata. Olha aí a festa, ah, professor André, beleza? Então, gente, eu vou mostrar para vocês aí uma propriedade, né? Umas relações trigonométricas importantes, beleza? Bem, nós temos aí que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá? Vamos fazer uma demonstração do porquê disso aí. Tranquilidade? Então, nós vamos utilizar, certo, muito isso Certo, nas resoluções e exercícios né, Que virão logo em seguida, tá bom? Então, ver bem Eu tenho aqui esse triângulo, ó Vou desenhar esse triângulo aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar bem pertinho para tu visualizar Deixa eu ajeitar a iluminação, ó. Beleza Então, vou fazer esse triângulo todo troncho aqui mesmo, tá? Aqui, ó, retângulo, tá? Então, <cười> eu tenho um vértice aqui, ó Retângulo em A, tá? 90 graus em A. Eu tenho aqui o vértice B, o ângulo B. E tenho o vértice C, ângulo C, tá? Eu tenho aqui, ó, o ângulo alfa, ok? O ângulo alfa. Beleza? Então, nós sabemos que a hipotenusa, o valor da hipotenusa é azinho, né? Eu vou colocar o B aqui, ó. B, certo? E o Czinho aqui. São os valores dos lados, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Vê bem, o seno de alfa. Seno de alfa. Oh, o ângulo alfa está aqui. O seno de alfa, certo? Vai ser o valor do cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. Então, eu tenho o cateto oposto, é aquele que está de frente, né? em oposição ao ângulo. Aqui, ó, de frente. Ó, oh, Quem está de frente para alfa? Esse aqui. Tá bom? Então, é C sobre A. Então, eu tenho que o seno de alfa. É igual a C sobre A. O cosseno de alfa é igual. Então, o cosseno é o cateto adjacente, tá? Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o valor da hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é Bzinho aqui, ó, sobre A. B sobre A. Ok? Tranquilidade? Beleza? Então, temos aí, certo? Seno e cosseno de alfa. Tá? Então, vê bem. Se eu vou utilizar essa propriedade aqui em cima, vai ficar assim, ó, seno de alfa. Então, seno de alfa ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo. Repeti-la, tá? Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá bom? Então, vai ficar assim. Nós encontramos C, a, C sobre A, B sobre A, seno e cosseno, tá bom? Então, ficou que seno ao quadrado, então, é C sobre A. Então, vai ficar C Sobre A, aqui, ó, ao quadrado, mais cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa aqui? B sobre A, mais, ó, B sobre A ao quadrado é igual a 1. Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilidade, né? Então, vai ficar o que assim? A resolução aqui, ó, C sobre A, né? que é um A, né? Eu vou ter um 2, tá? Tá? Então C sobre A. Então vai ficar C C sobre A tudo elevado ao quadrado. Então C ao quadrado sobre A ao quadrado. Então C ao quadrado sobre A ao quadrado, beleza? Tranquilo? Deixa eu subir mais. Então tá aqui. Mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então B ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, beleza. Tranquilo. Né? tranquilidade. Então isso vai ficar o quê? Vai ficar que c ao mais b ao sobre a ao é igual a 1. tá bom? Ora vejam bem, na no teorema de Pitágoras nós temos que a ao é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Então b ao mais c ao é igual a a ao quadrado, tá bom? Então gente Vejam bem, olha a semelhança aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui tá B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a, a ao quadrado. Então aqui B ao quadrado mais C ao quadrado é a mesma coisa que A, a gente faz a substituição, a ao quadrado dividido por A ao quadrado e isso é igual a quem? A1, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual a 1. Beleza, tranquilidade, tranquilidade pessoal. Daí então, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, vai gerar essa expressão aqui, tá? Vai gerar essa expressão, beleza? Todo esse cálculo gera essa expressão, tá bom? Então vamos trabalhar com ela já para os próximos exercícios, tranquilo? Vamos nessa? Vamos começar? Então, gente, temos também ó, a tangente, a tangente de alfa, tá? Deixa eu botar aqui, eu errei aqui, tangente de alfa. Isso vai ser quem? Vai ser seno, de alfa sobre o cosseno de alfa, tá bom? Beleza? Então veja bem, eu tenho aqui a tangente de alfa é igual, então nós fizemos lá o seno de alfa e o cosseno de alfa, foi C sobre A sobre B sobre A. Corta os A's, né? vai ficar aqui C sobre, sobre B, né? C sobre B. Beleza, tranquilo? Vai ficar assim a tangente. Não tem essa coisa de tangente ao quadrado não, tá? Se liga aí. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o exercício, né? Vamos começar o exercício de número 31, onde ele pede para calcular. Ele diz, calcule. Então, na letra A, ele tem o quê? Cosseno de x... Cosseno de x... Mais tangente de x... Tangente de x... Né? Calcular o cosseno e a tangente de x, seno, seno de x igual a 2 terços. Okay? Então ele quer que a gente calcule o cosseno, a tangente, certo? sendo o seno de x igual a 2 terços. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela fórmula de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, é igual a 1 E vai substituir o valor de seno nessa propriedade tá? Então eu tenho seno ao quadrado de x Vai ser quem? Vai ser 2 terços ao quadrado Mais cosseno ao quadrado de x É igual a 1 okay? Então aqui é 3 2 né? terços Então isso aqui vai ficar o quê? 4 nonos tá? Mais o cosseno ao quadrado de x É igual a 1 então, eu pegar esse 4 nonos, jogo para o outro lado da igualdade para subtrair com 1. Então, vai ficar aqui o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 nonos. Pega esse 9 e multiplica o 1 aqui. Então, vai ficar aqui cosseno ao quadrado de x é igual a 9 menos 4 sobre 9, tá bom? Operação com frações aí, subtração. Beleza? 9 menos 4, 5, 5 nonos. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 5 nonos, tá? Ora, eu tenho um cosseno ao quadrado aqui, vai ficar cosseno agora, cosseno, certo? Pega esse quadrado joga para lá, né? E vai ficar raiz quadrada de 5 nonos, ok? Ora, ó, cosseno de x será igual a raiz quadrada de 5 sobre 3. Beleza, gente? Essa é a resposta aqui do cosseno de x. Raiz quadrada de 5 Sobre 3. Ora, eu tenho aqui que seno de x é 2 terços, e a tangente, então vamos calcular agora a tangente. Tangente de x é igual. Ora, a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x, ok? Isso vai ser igual a quê? Quem é seno? 2 terços. Então, 2 terços sobre, né, eu encontrei o que? Raiz de 5 sobre 3. Então, eu tenho aqui raiz de 5 sobre 3. Beleza? Ora, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Corta ele, já ficar 2 sobre raiz de 5. Tá? Ora, ver bem esse cálculo. 2 sobre raiz de 5. Eu vou fazer uma racionalização. Multiplica aqui, ó, raiz de 5. Repete, né? Esse radicais aqui, raiz de 5 sobre raiz de 5, multiplicando. Então, isso vai ficar aqui, é 2 raiz de 5 sobre. Eu tenho aqui raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 vezes 5. Então, é raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. tá Então, aqui é 5. Então, ficou 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, isso aqui é 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Beleza? Tranquilo? Então, resolvemos aí a letrinha A do, a, do quesito número 31. Vamos para a letra B. Pronto, agora continuando, nós temos ainda no quesito de número 31, alternativa B, né? Nós temos aí para resolver calcular o seno de x, a tangente de x, sendo o cosseno de x igual a 1 meio. Então, vou repetir aqui mais uma vez, né? Seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 nós temos que o cosseno de x é igual a 1 meio. Então, a gente vai repetir aqui o seno ao quadrado de x, mais, abre parênteses, aqui, ó, 1 meio ao quadrado é igual a 1. Tá beleza? Então, vai ficar aqui seno ao quadrado de x mais 1 quarto. Tá? Porque 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Isso vai ser igual a 1. Pega esse 1 quarto e joga lá para o outro lado da igualdade mudando de sinal. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 quarto. Pega 1 quarto multiplico multiplica com 1 fica 4 menos 1 sobre 4. Então, seno ao quadrado de x é igual a 4 menos 1 sobre 4. Que vai dar 3 quartos. Então, seno ao quadrado de x é igual a 3 quartos. Ok? Ora, vou pegar esse 2 que está aqui e vou transformar tudo em raiz quadrada. Tira raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui, ok? Então, vai ficar aqui. Vamos fazer assim, a raiz quadrada de seno ao quadrado de x é igual a raiz quadrada de 3 quartos. Então, isso vai ficar aqui, seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? É isso aí. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos verificar a tangente... A tangente, o cosseno é 1 meio. O seno é raiz, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a tangente de x será o quê? O seno, né, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 meio. Tá? Ora, a tangente aqui vai ficar o quê? Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Eu já corto 2, fica 1. Um. Então, isso tudo aqui é igual a Raiz quadrada de 3. Então a tangente de x é igual a raiz quadrada de 3. Essa foi a alternativa B, beleza? Vamos para C? Vamos para C. Então vai aí curtindo o canal Matemática Chata. Vai se inscrevendo. Vai, vai, vai, vai comentando e chamando todo mundo para assistir. Porque André está fazendo a resolução dos exercícios. Beleza? Tranquilidade? Vai olhando aí. Ó. Olha. Fazendo as comparações aí. Ó. Tranquilo? Vamos para a alternativa de número C. Então, vamos aí para a alternativa C. Quero que te salientar, quero pedir para que você possa pausar o vídeo e resolver as questões antes de mim, beleza? Antes de mim. E já era para ser muito, antes já era para tu estar com esse caderno pronto, com essas questões resolvidas, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Então ele ele pede o quê? Não sei. O seno de x, o cosseno de x. Sendo, né, sendo a Tg de x igual a 1, igual a 1, na letra C, beleza? Isso é fácil. Ora, se a tangente de x é igual a 1, então eu tenho que a Tg de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, tudo isso igual a 1. Beleza? Tranquilidade? Vamos, vamos fazer isso, vamos implicar para, para esse lado. Então, eu tenho que o seno, o seno de x sobre o cosseno de x é igual a 1. Então, vou continuar aqui. Ó. Vou dar um implica aqui e vou continuar aqui. Tá? Então, eu tenho que o seno de x será igual a 1 vezes o cosseno de x, tá bom? Tranquilidade assim? Então, o seno de x vai ser igual a 1 vezes o cosseno de x, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ok? Ora, eu sei que o seno é 1 vezes o cosseno de x. Então, seno aqui vai ficar 1 vezes o cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, eu tenho 1 vezes cosseno de x é cosseno de x. Aqui, ó, eleva ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, aqui, ó, agora eu tenho 2, né? Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Pega esse 2 passa para cá dividindo 1. Então vai ficar aqui cosseno ao quadrado de x é igual a 1 meio. Tá? Agora eu vou tirar a raiz quadrada de 1 meio. Então vai ficar cosseno, tá? Cosseno, não tem mais o um quadrado, não, porque eu estou tirando a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 meio vai ficar o quê? Uh, vai ficar o cosseno de x é igual. A 1 sobre raiz quadrada de 2 Fazendo ali a racionalização Raiz de 2 né, Sobre raiz de 2 Multiplicando 1 sobre raiz de 2 Vai ficar aqui Raiz de 2 sobre Aí eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 Vai ser raiz de 2 vezes 2 Raiz de 4 que é igual a 2 Então o cosseno de x É igual a raiz de 2 sobre 2 Tá beleza? Tá tranquilo? Então a gente descobriu aí quem é o cosseno de x raiz de 2 sobre 2. Mas ver bem, se a tangente, se a tangente de x é igual a 1, e eu tenho que o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, né? logo, né, se a gente fizer o cálculo aqui para descobrir quem é o seno de x, vamos chegar à conclusão de que também em raiz de 2 sobre 2 é, a, é seno, cosseno e tangente de 45 graus. Beleza? É só tu colocar aqui, ó, nessa mesma fórmula aqui, ó, nessa mesma fórmula. No lugar do cosseno ao quadrado de x, tu bota raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos ver? Vamos fazer isso? Vamos fazer só para tu ver, tá? Então, eu tenho que o seno ao quadrado de x mais raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a 1, tá? Então, o seno ao quadrado de x é igual a 2 sobre 2 ao quadrado que é igual a 1 um, tá? então o seno ao quadrado de x é igual a 2 quartos que é igual a 1 um. seno ao quadrado de x é igual a 1 um menos 2 quartos que é 1 um meio, né? 4 vezes 1 um menos 2 vai dar 2 quartos é 1 um meio, então o seno ao quadrado de x é igual a 1 meio, tá? Ora, o seno de x é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2, que vai ser aquele mesmo esquema disso aqui. Então, eu não vou fazer o cálculo de novo, né? A gente vai ter que ficar raiz quadrada de 1 sobre 2, ó. Vai ficar 1 sobre raiz de 2, aqui, ó. Então, vai ficar 1... Vezes raiz de 2, sobre raiz de 2, vezes raiz de 2, que é raiz de 2, sobre 2. Foi que eu disse a vocês. Hein? É o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, beleza? Tranquilo? Eu tinha que mostrar, porque você tem que tirar as dúvidas, você tem que aprender, beleza? Tranquilo? Então, essa aí foi a alternativa A, vá, vá, vá, vá. C. Vamos para a alternativa D. Bem, essa agora é a alternativa D da questão número 31, beleza? Ele quer o seno, o cosseno, sendo a tangente de x igual a raiz quadrada de 3, beleza? Então, vamos lá. É, ora, se eu tenho que a tangente de x é igual a raiz quadrada de 3, então, nós temos que a tangente que é igual a seno de x sobre o cosseno de x... Tá? Isso tudo é igual a raiz quadrada de 3, beleza? beleza? Então pega esse cosseno e passa para cá multiplicando a raiz quadrada de 3. Então vai ficar que seno de x é igual a raiz quadrada de 3 cosseno de x. Beleza? Tranquilo, então o seno é igual a isso aqui. Tá? Então eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Então, se o seno é isso aqui, então vai ficar, abro parênteses, raiz de 3, cosseno de x ao quadrado, certo? Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, eu tenho que raiz de 3 ao quadrado é 3, tá? O cosseno de x ao quadrado vai ficar vezes cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu tenho 3 mais 1, cosseno ao quadrado de x, 4, cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x será igual a 1 sobre 4, passo 4 dividindo 1. Então, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 quarto, ok? Então, o cosseno de x é igual a 1 sobre 2, é 1 meio, tá beleza? Então, é isso aí. O cosseno de x, vamos ver o seno, o seno, ora, se eu tenho aqui seno, né? Seno ao quadrado de x mais o cosseno de x, o cosseno de x agora é 1 meio, então eu tenho aqui 1 meio ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então eu tenho que o seno ah, ao quadrado de x é igual a 1 quarto, ou mais um quarto é igual a 1, beleza? Então eu pego esse assim 1 um quarto e jogo para lá. Então, seno, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 quarto. Seno ao quadrado de x é igual a 4, 4 vezes 1, 4 menos 1, uh, 3. 3 quartos, ok? Então, eu tenho que seno de x, pego esse 2, jogo para cá, transformo tudo no radical, 3 quartos, certo? Isso vai ficar igual a seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, tá? Isso é o seno de x. Ora, gente, para tangente ser igual a raiz de 3, certo? O cosseno ser igual a 1 meio e o seno ser igual a raiz de 3 sobre 2, então este é um ângulo de 60 graus, tá beleza? Tranquilo? Tranquilo! É isso aí! Agora vamos para a questão de número 32. Aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí, aguarda aí. Curte e comenta, tá? Te inscreve no canal Matemática. Então, gente, vamos agora para a questão de número 32, resolução, beleza? Vamos lá, no triângulo ABC retângulo em A, a hipotenusa mede 5 metros, sendo o seno do ângulo C igual a 2 vezes o seno do ângulo B. Calcule as medidas de seus catetos. Vamos desenhar logo esse triângulo, né? Triângulo retângulo. Ixi, Maré, que triângulo feio. Mas vamos lá. Ele diz que ele é retângulo no vértice A. Então aqui eu tenho o vértice B, o vértice C, ok? Ficou feio, ô, louco. Então, ele diz o quê? Que... O seno do ângulo C é duas vezes o seno do ângulo B. Então aqui ó, o seno do ângulo do ângulo C. Ó, aqui ó, o seno, né? O cateto oposto em relação ao ângulo C. Tá? Então ele diz o que? Que a hipotenusa mede 5 metros. Tá? Então, isso aqui vai ser, vai ser B colocar um bezinho aqui é que eu vou colocar um Czinho, beleza? Então eu tenho aí, ó. Eu tenho aí, ó, o seno, o seno, certo, do cateto oposto vai ser c sobre 5. OK? Então seno de c o seno de c é igual a c sobre 5. Cezinho sobre 5. Tá beleza? O seno de b o seno de B vai ser B sobre 5, B sobre 5, né? que é o cateto oposto né? sobre a hipotenusa. Né? Então aqui vai ser o seno do ângulo B, que vai ser igual a B sobre 5. Beleza? Os dois senos aí. Por que os dois senos? Porque ele diz que o seno de C do ângulo C é duas vezes o seno do ângulo B. Então vamos fazer já isso aqui. Então eu tenho o seno do ângulo C. Então, eu tenho aqui ó, que C sobre 5 é igual a duas vezes o seno do ângulo B. Então, B sobre 5. Ok? Tranquilidade? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho aqui... Ó, deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Eu tenho aqui... Ó, 2B... Vai ficar aqui C sobre 5 é igual a 2B sobre 5. Eu pego esse 5 e jogo para cá multiplicando o C... Se eu jogar o 5 multiplicando o C, eu vou dividir com esses 5, né? Então corta esse 5 com esse 5, vai ficar C igual a 2B. Então C é igual a 2B. Beleza, gente? Entenderam isso aí? C é igual a 2B, ok? Agora, o que temos a fazer? O que temos a fazer? É descobrir, certo, o valor de B. Vamos descobrir o valor de B, vamos descobrir o valor de C, certo, em relação a aos lados, ok? Então vamos lá, teorema de Pitágoras, não é isso? Então eu tenho que 5 ao quadrado é igual, quem é C? C é 2B, então eu vou colocar aqui B ao quadrado, né, o Bzinho ao quadrado, mais o C ao quadrado, que é, é... 2B ao quadrado, ok? Vai ficar assim. Então eu tenho que 25 é igual a B ao quadrado mais... Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 4B ao quadrado. B ao quadrado mais 4B ao quadrado vai dar 5B ao quadrado igual a 25. Não é isso? Pega o 5, divide 25. 25 sobre 5 é igual a B ao quadrado. Então, esse aqui vai ser 5 igual a B ao quadrado. Ora, B ao quadrado igual a 5. Raiz de 5, raiz quadrada de 5 é igual a B. Pronto. Descobrimos aí o valor de B, né? Então B aqui, ó, vale raiz quadrada de 5, tá? Vamos agora descobrir o valor de C, né? O valorzinho do Czinho aqui, ó. Então se eu tenho que B é raiz quadrada de 5, duas vezes B vai ficar duas vezes a raiz quadrada de 5. E este é o valor de C. Então C é duas vezes raiz quadrada de 5. Então vai ficar aqui que C é igual... C é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5. B é igual a raiz quadrada de 5. E o A é igual a 5, ok? Metros, metros, metros. Beleza? Tranquilo? Então calcula as medidas de seus catetos. É isso aí. É o que a questão está pedindo, beleza? Vamos agora para a questão de número 33. É isso aí. Questão número 33. Vou colocar já aqui o 33, né? O que é que ele diz aí na 33? A diagonal de um triângulo mede raiz de um retângulo, no caso. Raiz quadrada de 3. Diagonal está se referindo a retângulo, tá? É... Raiz quadrada de 3 metros e forma um ângulo de 30 graus com um dos lados. Calcule as dimensões do retângulo. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o retângulo. Ok? Vamos fazer aqui a diagonal. Eita, que tri... Eita, que porcaria. Vamos fazer outro, vamos fazer outro. Dá para fazer outro. Que porcaria, professor. É, ficou uma bosta. Vamos lá. E agora? É, é dá para ir, dá para ir. Dá para fa... dá, dá, pô, dá. Então a diagonal mede... raiz quadrada de 3. O que é que ele está querendo? E forma um ângulo de 30 graus com um dos lados. Forma um ângulo de 30 graus com um dos lados. Então, vou fazer dizer que 30 graus é aqui, tá? Beleza? Então, eu vou já estabelecer isso aqui como um vértice A, vértice B, vértice C. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que ele quer? Eu tenho o valor de diagonal, certo? Eu tenho o valor de diagonal. Certo? Aí eu vou, vou querer saber aqui, ó, quanto vale esse lado e quanto vale este lado. Tá beleza? Então ele tá pedindo aqui: calcule as dimensões do retângulo. Certo? Então é a altura e o comprimento. Tá? Então vamos lá. Eu tenho AB, certo? Isso aqui eu tenho 30 graus. Então, ó, cateto oposto, certo? Cateto oposto ao ângulo. Então, seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, coloca aqui, ó, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Tá? Então, eu tenho um AB aqui, o segmento AB. Então, vai ficar aqui 1 sobre 2 é igual a AB sobre quem? Sobre o valor da hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa, raiz de 3, raiz quadrada de 3. Pega essa raiz quadrada de 3 e joga para cá multiplicando o meio... Vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a AB. Ok? Então, o valor de AB aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Agora, vamos calcular o valor de AC. É o cateta adjacente. Certo? O valor dele sobre a hipotenusa. Então, é o cosseno. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 é igual a c sobre raiz de 3. Beleza? Então, isso vai ficar o quê? Vai ficar igual o quê? Implica que AC, né? Pego raiz de 3 aqui, ó, jogo para cá, multiplicando raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. AC vai ser igual aqui, ó, vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 3 sobre 2 tá Então, o AC será igual a raiz quadrada de 9 sobre 2. Poxa, professor, termina logo isso aí! AC será igual a 3. 3 meios, ok? AC é igual a 3 meios. Então, aqui é 3 sobre 2. Beleza? Então, as dimensões aqui nada mais são, nada mais é né que raiz de 3 sobre 2... Versos Por, né? Por 3 sobre 2 Beleza, gente? Tranquilidade? É isso aí É isso aí, ok? Se você quiser a tangente disso aí Né? Então eu tenho que a tangente É igual A raiz de 3 Sobre 2 Dividido por 3 sobre 2 Que é igual Que é 3, né? Que vai ser igual a raiz de 3 Sobre 3. Beleza? Tranquilo? É a tangente de 30 graus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 34. Beleza? Vai curtindo aí. Canal Matemática Chata com o professor André. Vai curtindo de montão as resoluções dessas questões. Beleza? Vai copiando aí. ó, Volta o vídeo quantas vezes tu quiser. Certo? Para visualizar todas essas resoluções. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 34. Vamos lá, pessoal, para a questão de número 34, né? No triângulo retângulo em A, né? No vértice A, mostre que B Bzinho vezes C é igual a Azinho ao quadrado vezes o seno do ângulo B vezes o seno do ângulo C, beleza? Então vai ser, ó, no triângulo retângulo, mostre que BC vezes A ao quadrado vezes o seno de B vezes o seno do ângulo C. Então vamos lá. A gente vai desenhar aqui um triângulo, Tá? Pronto, eu tenho aqui, ó, ele é retângulo em A, tenho Bzinho aqui e Czinho aqui, C, né? C e B, que são os vértices em maiúsculo, certo? São ângulos agudos, tá? E eu tenho aqui Bzinho, Czinho e Azinho, ok? Tranquilidade? Então, quem é o seno, o seno de B? O seno de C, o seno de C. Seno de C do ângulo C, é igual a B sobre A. Seno do ângulo B é igual a C sobre A. Ok? Tranquilo? Então, isso vai ser igual a quê? Eu vou implicar aqui e aqui, tá? Que A vezes o seno de B. E aqui vai ser A vezes o seno. Uh... Nesse caso, é o seno. Aqui é o seno de C. Aqui vai ser C, tá? E aqui é B. Beleza? Pronto. Agora eu faço as multiplicações. Aqui, ó, eu vou fazer uma multiplicação. Boto um X aqui, ó, para fazer a multiplicação. A vezes a, a ao quadrado. Vezes seno de C. Do ângulo C. Vezes o seno. Do ângulo B. Pronto. Beleza? Tranquilo? Está demonstrado? Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Ora, e se nós fizéssemos assim? A gente vai fazer numericamente, né? Estabelecer valores para os lados do, do, do, do triângulo retângulo. Tá? Que é B, que é A, que é C. Tá? Então, digamos que é a hipotenusa mede 10, ok? A hipotenusa mede 10. A gente vai tentar demonstrar isso aqui numericamente, ok? Então, ver bem. Eu tenho que aqui é o ângulo de 30 graus, ok? Então, o ângulo de 30 graus. Eu tenho AB como o segmento. Eu não conheço esses valores aqui. Eu não sei quanto vale o meu bzinho aqui. Então, vai ficar AB certo. AB sendo o seno de 30 graus, 30 graus, igual a 1 meio. Então eu tenho que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então eu tenho que 1 meio é igual. Vai ficar AB sobre 10, né? Que é a hipotenusa. O valor da hipotenusa. É o, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Então eu pego 10 e multiplico com 1 meio. Vai ficar 1. Vai ficar 10 sobre 2, que é igual a B. Então, aqui 5 é igual a AB. Tá? 5 é igual a B. Então, AB aqui vale 5. Beleza? Tranquilo? E agora eu tenho aqui ó, o AC como meu cateto adjacente. Então, vai ser AC sobre 10. Ora, o cateto adjacente é o cosseno. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho aqui o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu tenho que raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a AC sobre 10. Pego 10, passo multiplicando raiz quadrada de 3 sobre 2. 10 raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a AC. Ora, 10 sobre 2, 5 raiz quadrada de 3. Beleza? Então, o meu C aqui mede 5... Raiz quadrada de 3. Agora, nós vamos utilizar... Vamos utilizar isso. Isso aqui. Tá? Isso aqui. Para verificar o que acontece. Tá, beleza? Então, eu tenho que... Se é, o A é 10... Ó, o A é 10. tá vendo? O azinho aqui é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Então, eu tenho que 10 ao quadrado vezes... Tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a B, né? Eu esqueci de colocar o AB aqui. É igual a BC, né? BC, foi mal, tá? Esqueci de colocar o BC aqui. Tá ok? Ora, BC aqui, por que BC aparece aqui assim? por que eu corto A com A aqui, tá bom? Então, eles fazem uma multiplicação e fica assim. BC, incrível, né? Interessante. Então, ficou que BC aqui, ó. BC tem que ser, é igual a 10 ao quadrado 10 ao quadrado, vezes o seno de C. Quem é o seno de C? O seno de C é 5 sobre 10. Né? 5 sobre 10 vezes 5 raiz quadrada de 3 sobre 10. Ok? Esse é o seno de B. Ok? Então, vai ficar o quê? Que BC é igual a 100 vezes 5 vezes 5 raiz quadrada de 3. É 25 raiz quadrada de 3 sobre... Sobre quem? Sobre 100, né? Sobre 100, 10 vezes 10, ok? Vou cortar aqui esse com esse. Então BC é igual a 25 raiz quadrada de 3, beleza? Então a multiplicação de B vezes C vai dar 25 raiz quadrada de 3. E se a gente pegar aqui, ó pegar o B aqui e multiplicar por 5 raiz quadrada de 3, vai ficar 5 vezes 5. 25 raiz quadrada de 3, beleza? Tranquilo? É isso aí. É isso aí, gente. Beleza? Eu demonstrei numericamente, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido, gostado bastante. Vai te inscrevendo aí no canal e vai comentando e divulgando para toda a galera, beleza? Vamos para a questão agora de número 35 aqui no canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Vamos lá? Questão 35. Muito bem, gente, agora vamos trabalhar aí a questão de número 35, beleza? Então, um navio avista a torre de um farol segundo um ângulo de 20 graus, né? Sabendo que a altura do farol é de 72 metros, determine a distância do navio ao farol. Despreze a altura do navio. Então, vamos lá, isso vai ser um triângulo, tá? Eu vou representar aqui através desse triângulo, ok? Aqui, ó, o farol tem 72 metros, beleza? O navio está aqui, ó, avistando o farol em um ângulo de 20 graus, tá bom? Ele quer saber o que? A distância do navio até o farol. Então, o navio está aqui, ó. Vou desenhar aqui um barquinho aqui assim, ó, certo? E aqui está o... está o farol, né? Ó, Aqui a categoria do farol, beleza? Beleza? É o farol, ok? Então, está uma distância... A altura do farol é de 72 metros. 72 está aqui. 72 metros. Ok? Vê bem. Ele quer o que? Isso aqui. Essa distância aqui. ó. Eu vou colocar aqui. Aqui é o vértice A. Aqui é C. E aqui é B. Tá? Ele quer a distância AC. Ok? Eu tenho um valor apenas do... É, da altura, certo? Em metros do farol. Mas eu não tenho da distância... Também eu não tenho aqui, ó, essa distância aqui, ó, do da hipotenusa, o valor da hipotenusa, ok? Então, se eu não tenho valor aqui e também não tenho valor aqui, mas eu tenho aqui, então eu vou considerar como ter que calcular a tangente de 20 graus, tá? Então, a tangente de 20 graus vai ser igual a 0,364, um, tá? Eu vou considerar aqui... 0,36, apenas para facilitar a conta, beleza? Então vai ser tangente. Ok, a tangente é o seno sobre o cosseno. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. CO sobre CA, né? Isso é a tangente. Então vamos lá. Tangente vai ser o quê? 0,36 é igual a 72 sobre X. Eu vou chamar o CA de X. Ou então eu posso chamar também de CA. Então, vou pegar o x, multiplico 0,36. Então, é, 0,36x é igual a 72. Pego 0,36, né, e passo dividindo o 72. Agora a gente vai fazer uma continha aqui, ó, na mão mesmo, tá? 72 dividido por 36. Eu vou multiplicar ambos por 100, tá? Porque o número decimal aqui tem duas casas decimais. Então, vai ficar aqui, ó. 72,00 Dividido, ó. Pego esse 0,36, Multiplico por 100. Ele avança duas casas. Então, aqui é 36. Tá, beleza? Tranquilo, pessoal? aí na né, divisão. Então, vai ficar aqui 72 dividido por 36 é 2. 2 vezes 36, 72. Para 72, nada. Baixo 0, 0. Baixo 0 aqui, 0. 200. 200 o quê? 200 metros, Beleza? Olha que fácil, que beleza. 200 metros. Então, preste atenção. Quando eu não tenho valor aqui, ou não tenho valor aqui, mas eu tenho valor aqui, é tangente. Quando eu não tenho valor aqui, não tenho valor aqui, mas eu tenho valor aqui, também é tangente. Beleza? Preste atenção a isso aí, tá bom? Vamos para a questão de número 36. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 36 é a próxima. Beleza, gente? Vamos agora para a questão de número 36. Né? No, no triângulo ABC, retângulo em A, sabe-se que o seno do ângulo B é igual a 0,8 e que a altura relativa à hipotenusa mede 4,8 centímetros determine o perímetro desse triângulo. Gente, vê bem, ele diz que o seno do ângulo B é igual a 0,8, tá? Prestar bem atenção, isso é aproximadamente o ângulo de... 53 graus, de acordo com a tabela trigonométrica, tá? Prestar bem atenção aí. Eu vou mostrar porque eu estou falando isso. Tá bom? Eu vou te mostrar que não bate de jeito nenhum, certo? Com o valor de um cateto, se a gente for utilizar os ângulos de 30 ou 60 graus. Tá bom? Vamos prestar atenção a isso aí para ver se você entende, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, eu vou mostrar uma mãe aqui para você se ligar. Só um instante aqui para ajeitar o equipamento aqui. Prontinho, vamos lá. Ele diz o que mesmo? Oh, vamos desenhar o triângulo logo, né? Vou desenhar o triângulo dessa forma. Ok? Muito bem. Então, ele diz que o seno do ângulo B, eu vou colocar aqui o A, A colocar aqui o B e o C aqui. Ele fala da altura também, né? Ele fala de uma altura em relação à hipotenusa, né? É... O seno do ângulo B é 0,8. E que a altura relativa à hipotenusa mede 4,8 metros. Então, essa altura aqui mede 4,8, fazendo aí, ó. Certo, relação à hipotenusa formando ângulos retos e novos dois triângulos determine o perímetro desse desse, desse triângulo, então veja bem, gente. Veja bem ele diz que o ângulo B, certo, o seno do ângulo B é 0,8, então eu tenho que o seno de B, do ângulo B, é igual a 0,8. Ora, quem é 0,8? 0,8 é igual a 8 sobre 10. Não, é não? Ora, se o seno de B é igual a 8 sobre 10, significa dizer que, que a minha hipotenusa mede 10. Não, é não? A hipotenusa mede 10. Tranquilo? Agora, eu tenho aqui se o seno se a hipotenusa mede 10 e aqui é 8, então aqui mede 8, claro. Ok? Aqui vai medir 8. Deixa eu aproximar mais aqui. Pronto. Eu tenho 8 aqui, 10 aqui. Agora a gente vai pegar o seno do ângulo C. O seno do ângulo C vai ser AB sobre 10. O seno é de 30 graus aqui, tá vendo? 30 graus. É a parte interessante dessa questão agora, preste bem atenção. Então, seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, eu vou calcular que 1 sobre 2 é igual a B sobre 10. Não é isso? Não é o seno? Esse lado sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou passar 10 dividindo 2. Vou passar 2 dividindo 10. Então, 10 multiplicando 1 meio. Então, 10 sobre 2 é igual a B. E AB vai ser igual a 5. Tá bom? Então, digamos que eu tinha colocado 5 aqui, ok? Deixa. Ó, aqui, ó. Fiz os cálculos, deu AB igual a 5. Eu nem mexi o papel, tá? Então, vamos lá. AB deu 5, ok? Reduzindo. O AB deu 5. Tá ok? Mas se eu utilizar o Teorema de Pitágoras aqui, ó vai ficar aqui. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Aqui eu vou colocar o quê? A B ao quadrado. Ok? Então, aqui é 64. Passo né, em subtração com 100. Então, 100 menos 64 é igual a B ao quadrado. Aqui vai dar o quê? 36. Olha, 36 é igual a B ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é igual a B. 6 é igual a B. 6. 6 é igual a b é 6 Ora, 6, então aqui é 6. Beleza? É, foi como eu te disse. É o ângulo de aproximadamente 53 graus. Certo? Então, dá aqui 0,8. É o seno, é o seno do ângulo B. Ok? Então, 53 graus. Então, se eu calcular aqui com 30 graus, como eu fiz aqui, deu 5. Então, aqui, certo? É 53 graus. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Ele quer o que mesmo? Determine o perímetro. Então, eu tenho aqui 2P vai ser igual a 6 mais 8 mais 10. Né? 18 mais 6, 2p é igual a 24 metros. Não é isso? Ele dá em metros. Né? No caso, centímetros. Centímetros. Beleza? É isso aí. Questão resolvida. 24 centímetros. Interessante. Eu não sei o que foi que o cara que bolou essa questão deu uma vacilada aí, tá? Porque ficou estranho. Ele não dá o valor de ângulo. Ele não dá o valor do ângulo. Então, aí quando você calcula o seno de 30, que vai dar AB igual a 5. Mas, quando você tira o teorema de Pitágoras, AB é igual a 6. Entendeu? Então, observando a tabela trigonométrica, você vai encontrar o ângulo né, de 53 graus. Então, está se trabalhando o ângulo de 53 graus. Tá beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que é de 37 37, ok? Então, estamos aí agora voltando à questão 37. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 metros. Deixa eu fazer logo esse triângulo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Então, vamos fazer logo esse triângulo. A hipotenusa mede 10 metros. É, e um dos ângulos agudos mede 30 graus. Ora, o ângulo agudo que mede 30 graus só pode ser esse aqui, né? O menor. Calcule o perímetro e a área desse triângulo. Perímetro e área do triângulo. Ok? Então vamos lá. É, ele só me deu essa informação. Aqui vai ser o vértice A. Que é B e aqui é C, tá? Ora, se eu tenho apenas essa informação, né? Eu vou calcular seno e cosseno aqui, tá? Então, vai ficar o, cos... o seno de 30 é 1 meio, AB sobre 1 meio. Então, 1 sobre 2 é igual a AB sobre 10. 10 multiplicado por 1 meio vai dar 5, né? 5 é igual a B. Então, aqui vale 5. Agora vamos calcular o, o cosseno aqui, que do é, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a C sobre 10. Ok? Vou passar o 10 multiplicando a raiz quadrada de 3 sobre 2 que vai dar o quê? 5 raiz quadrada de 3 é igual a C, ok? Então, aqui vai ser 5 raiz quadrada de 3. Então, ele quer o perímetro, né? Então, vai ser que 2P vai ser igual a 5 mais 10 mais 5 raiz quadrada de 3. Então, 2P será igual a 15 mais 5 raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Ele dá em centímetros, é? Está em metros, né? Então, aqui, ó. Metros. Ok? É o perímetro. Ele quer o quê? Calcule o perímetro e a área desse triângulo. Perímetro e área. Ok? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura. Então, a base é 5 raiz de 3. Então, a área do triângulo... Vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3 vezes o que? A altura, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Né? Então, eu vou ter que 5 vezes 5 é igual a 25 raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. A área do triângulo é igual a... A 25 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Essa é a resposta para essa questão de número 37. Então, eu tenho essa resposta aqui, ó, que é o perímetro e aqui a área. Beleza? Tranquilo? É. Vamos para a questão número 38. Na questão de número 38, ele quer... Calcule o lado oblíquo de um trapézio retângulo, sabendo que a altura mede 8 centímetros. Né? A altura 8 centímetros. A base menor mede 6 e a base maior mede 10. Ok? Vamos lá. Vamos trabalhar isso. Um trapézio. Isso aqui é a questão 38. Né? Ele quer um trapézio retângulo. Ok? Então, ele diz que a altura é 8, né? A altura é 8. A base menor mede 6 e a base maior, 10. Então, aqui, ó. A base, 6 e a menor, 10. Ok? Então, gente, se eu, ele quer o quê? Esse lado aqui, ele quer a medida disso aqui. Então, esse aqui, ó. A gente vai passar aqui uma nova altura aqui, ó. nova reta para representar a altura, Tá vendo? Então, se aqui mede 6, aqui também mede 6. Então, eu boto 6 aqui e 4 aqui. Pronto, esse pedaço aqui mede 4. E aqui, né? 8? Então, aqui vai ser 8. Beleza? Então, agora eu tenho 8 e 4. Quero saber quem é isso aqui, ó. Quem é essa a hipotenusa, não é? Não? Então, vai ficar aqui. Eu tenho aqui que a vai ser igual a 8 mais 4. quadrado a ao quadrado é igual a 64 mais 16, né? Então, A ao quadrado vai ser o quê? 6 mais 4, 10. 2 mais 6, 8. 80. Quem é 80? A ao quadrado é igual a... Uh, aqui vai ser quadrado, mas não. Vai ser a raiz quadrada de 80, tá? Então, A vai ser igual a quê? Quem é 80? 80, fatorando 80, vai ser 8 vezes... 2 vezes 5, ok? 8 vezes 2 vezes 5. Aqui eu tenho 8, 2 a terceira, 2 à quarta, né? 2 à quarta. Então, vai sair 2 ao quadrado, 4 raiz de 5. A é igual a 4 raiz de 5, ok? Então, aqui vale 4 raiz quadrada de 5, beleza? Entenderam isso? Tem gente que voou aqui, não foi não? Não foi não, foi não, foi não, foi não? Então, fatorio 8, quem é 8 fatorado? Fatorio 8, 2, 2, 2, ok? Aqui é 4, 2, 1, beleza? Então, aqui vai ser 2 à terceira. 2 a terceira com 2 elevado a 1, né? vai ficar 2 a quarta. Eu elimino do radical, 2 à quarta fica 2 ao quadrado, que é igual a 4. O 5 é o número primo, está elevado a 1, ele não sai do radical, ele permanece. Então, 4 raiz quadrada de 5. Okay? 4 quadrada de 5 é a resposta para esta questão. Tá bom? Vamos para a questão de número 39. 39. Ela diz o quê? Determina a altura de um trapézio isósceles sabendo que os ângulos congruentes medem 60 graus e a base maior é o dobro da base menor que mede... 10 decímetros né 10 decímetros a base menor mede 10 decímetros então vamos lá fazer isso aí olha trapézio né meio troncho né mas olha já vou fazendo já os triângulos ó. a base menor mede 10, 10 decímetros 10 decímetros e claro, se a base menor, né, se a base maior é o dobro da menor, então aqui mede 20. Ok? Ora, se aqui mede 20, aqui mede 10, e eu já fiz os traços aqui, ó. Então, esse espaço aqui mede 10. Então aqui mede quanto? 5, né? 5 e 5, não é não? Então, 5 mais 5, aqui é 10, ó. 10, pronto. 5 mais. 5 mais 10, 15 mais 5, 20. Ok? Ele está pedindo o que para a gente calcular? É... Determine a altura de um trapézio. A altura. Ver bem, ele quer a altura, né? Eu já tenho aqui... Bom, ele disse que os ângulos aqui medem... Vou aumentar aqui para tu visualizar melhor. Esse ângulo aqui ó, mede 60 graus. Ok? Se esse ângulo aqui mede 60 graus, esse aqui mede 30, não é não? Mede 30 graus. Então esse é igual a esse, tá? Aqui é 30 graus, ok? Eu coloquei lá ó, 30 graus, tá vendo? 30 graus, beleza? Então, poxa, se aqui vale 30 graus, e aqui é o seno, né então eu não tenho. Eu não tenho o valor aqui da hipotenusa, nem o valor da altura. Eu vou usar a tangente de 30, não é não? A tangente de 30 graus. Vamos né? usar a tangente de 30. Não é isso? Vamos lá, vamos ver. A tangente de 30 graus, só para testar aqui, é igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, tem aqui ó, que a tangente de 30 graus... É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a 5 sobre x. Né? 5 sobre x. Então, x vai ser igual a 3 vezes 5 sobre a raiz quadrada de 3. Caramba, eu estou fazendo os cálculos e não estou mostrando. Olha aí. Vou repetir, tá? Então, a gente já viu aqui né, os valores. Eu vou usar tangente de 30 para calcular. Tá? Então, é... tangente de 30, eu vou usar o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu não tenho o valor do cateto adjacente, nem tenho o valor da hipotenusa. Tá? Então, vai ser o quê? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 5, ó, cateto o oposto né sobre o cateto adjacente. É o seno sobre o cosseno aqui, tá bom? Então eu vou passar x multiplicando raiz de 3 sobre 3. Então fica assim: ó, eu peguei o 3, multipliquei o 5, e no lugar do x coloquei a raiz quadrada de 3, tá bom? Então ficou 3 vezes 5. Então, x é igual a 15 raiz quadrada de 3. Aí eu faço a racionalização aqui de é, raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 e faço a multiplicação aqui ó. então vai ficar aqui x é igual a 15 raiz quadrada de 3 sobre 3 15 dividido por 3 x é igual a 5 raiz de 3 então ah, é o meu x esse 5 raiz de 3 nada mais é que o que o cateta adjacente, tá? Então aqui é 5 raiz quadrada de 3, tá bom? 5 raiz quadrada de 3 é a altura, é justamente isso que ele quer. Ele quer a altura, eu já ia calcular a hipotenusa. Mas é isso aí, justamente isso que ele quer, a altura. É 5 raiz quadrada de 3, ok? Vamos agora para a questão de número 40. Eu espero que vocês tenham entendido, eu dei uma vacilada aí na filmagem agora né? Mas vai analisando aí, ó. Eu usei a tangente de 30 graus, tá? E chegamos a essa conclusão aí, ó. Ele diz que o trapézio, né? A base menor mede 10. 10 decímetros e a base maior, o dobro da menor. Então é 20. Então a altura, ele quer saber a altura do trapézio. E quando a gente determina a altura, visualiza dois triângulos retângulos onde a base é 5, né? Visto que a base menor divide a base menor retirando 10, então sobra os 5 laterais, tá ligado? né? Então, no desenho, então a, o, tri, o lado menor do triângulo mede 5, e a gente chegou aí à conclusão utilizando a tangente de 30 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 3, igualando o 5 sobre o x, é justamente a altura, né? o cateta adjacente, né? que é o cosseno, então uh, deu o que? eu jogo o x para o outro lado e passo 3 multiplicando 5 e o raiz quadrado de 3 dividindo 15 né, então faça a racionalização, raiz de 3, raiz de 3 raiz de 3, raiz de 3 sobre raiz de 3, vai dar 15 raiz quadrado de 3 sobre 3 15 por 3 dá 5 raiz quadrado de 3 e o valor aqui nada mais é que é, decímetro né decímetro, ok que é a unidade que está se falando na questão, tá bom? Vamos aí para a questão de número 40 agora. Vamos agora trabalhar a questão de número 40. Ela diz assim: do topo de um prédio avista-se a base de uma árvore sob um ângulo de depressão igual a 30 graus. Determine a altura do prédio sabendo que ela dista 90 raiz quadrada de 3 metros da árvore. Então ele quer o que? Do topo de um prédio avista-se a base de uma árvore sobre um ângulo de depressão igual a 30 graus. Determine a altura do prédio. ok? Então ele quer a altura do prédio. Ângulo de 30 graus em relação a árvore. Então vamos lá, vamos desenhar isso. Então tem aqui a árvore, né? A árvore aqui, ó. OK? E aqui está o edifício, tá? Deixa eu botar a distância aqui assim. Pronto. Isso aqui vai ser o o prédio, né? Deixa eu desenhar mais pertinho aqui para tu ver. O prédio, né? Digamos que são as janelas, né? Que tá a entrada tal, tá, que outro, então aqui a distância tá 9 raiz quadrada de 3. Ângulo, né? Da base ali da árvore em relação ao edifício, 30 graus. Ok, ele quer saber a altura do edifício. Vê, eu tenho aqui ó, o ângulo de 30 graus. Eu não tenho o valor da hipotenusa, nem tenho o valor da altura do edifício. Mas eu tenho aqui, ó, esse 90 raiz quadrada de 3. Então, gente, eu vou utilizar a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui eu tenho o cateto adjacente, tá? Ele fica embaixo do cateto na medida, né? Na tangente. É o seno sobre o cosseno, né? Você sabe. Então, o seno fica em cima. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 sobre 3 vai ser igual... A x, 90 sobre 90, raiz quadrada de 3, tá bom? Então, eu pego 90 raiz quadrada de 3, passo multiplicando aqui, 90 raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 3, sobre 3, tá bom? Isso é igual a quem? A x. Então, eu tenho que 90, aqui raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar aqui 90 vezes 3 sobre 3 é igual a X. Okay? Corta o 3 com 3, dá 1. 90 é igual a X. 90 o quê? Metros? Metros. Então, 90 metros aqui tem 90 metros. Não é difícil. Tem 90 metros, tá bom? Então, X é igual a 90 metros. Ok? Essa é a questão resolvida aí. Essa é a questão de número 40. Então tá aqui, ó. 40. Beleza? Questão 40. Vamos para a próxima questão. Muito bem, gente. Canal Matemática Chata com o professor André. Vamos agora para a questão de número 41. Certo? Te inscreve no canal, curte de montão, comenta pra caramba aí, tá? Para que nós fica, fiquemos aí ligados em tudo, tudo que você tem né, aprendido, absorvido, aproveitado aqui em nosso canal, tá beleza? Então, questão de número 41. Questão 41. Do topo de um prédio, avista-se a base de outro prédio. sob um ângulo de, de depressão igual a 30 graus. Então, vamos lá. Ó, isso aqui é a lateral de um prédio. E aqui vai ser... Outro prédio. tá? Então, vou fazer o triângulo aqui, é a lateral de outro prédio. Então, eu tenho um prédio aqui e tenho outro prédio aqui. Ok? Então o ângulo de depressão é de 30 graus. Ele fala na questão, né? Determine a distância entre os prédios. Distância, então ele quer isso aqui, a distância. Sabendo que a altura do primeiro é igual a 20 raiz quadrada de 3. A altura do primeiro é 20 raiz quadrada de 3. Então, 20 raiz quadrada de 3, ok? Vou colocar assim, tá bom? Então, aqui vai ser um ângulo reto, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, tá? Então, ele quer o que? A distância. Veja bem, eu tenho aqui a 30 graus. É como a questão anterior, vê. Eu tenho aqui 30 graus. Eu tenho essa medida aqui. Mas eu não tenho nem CA, nem CB. Ok? Então, a gente vai calcular tangente de 30 graus. TG de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá bom? Então, eu tenho CA aqui. Eu tenho aqui ó, 20 a raiz quadrada de 3. Então, eu tenho o cateto oposto, que é o meu, vai ser o meu seno e o meu cosseno aqui, ó, C sobre A. Então, vai ser raiz quadrada de 3. Vou implicar aqui que a raiz quadrada de 3 sobre 3 é igual a 20 raiz quadrada de 3 sobre CA. Vou pegar o CA e jogar para cá. Então, o 3 vai multiplicar 20 raiz quadrada de 3 sobre CA. Raiz quadrada de 3. Então vai ficar assim: aqui CA é igual a 3 vezes 20 raiz quadrada de 3. Pego a raiz quadrada de 3 aqui, ó. E passo dividindo. Ok? Então, gente, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, aqui Ca é igual. Está vendo a raiz quadrada de 3 aqui? tá vendo essa aqui? Corta as duas. Pronto. 3 vezes 20, 60. 60 metros. Ok? tá em metros, né? A, a, ele está pedindo em metros, né? a questão 41. É, metros. Ele deu a altura do edifício aqui em metros. Ok? Ele deu em metros. Então, aqui, ó, a distância é 60 metros. Beleza? É aí. É assim que está essa questão. É assim que se resolve. Beleza? É assim mesmo que se resolve. Aqui é o canal Matemática Chata com o professor André. Beleza? Vamos lá para a questão número 42. 42. Na 42, é, de um ponto do solo, o observador vê uma árvore de 9 raiz quadrada de 3 metros de altura, sob um ângulo alfa, sabendo que a distância entre o observador e a árvore é de 27 metros. Determine o ângulo alfa. De um ponto do solo, o observador vê uma árvore de 9 metros a ah, 9 raiz de 3 metros. Então o observador é um carinho aqui, ó. Um bonequinho, ok? Então ele tá aqui. Daqui, ó. A observação dele vai ser assim, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Aqui assim, então esse aqui vai ser a. Vai ser a árvore, tá bom? Aqui, ó. Um triângulo, aqui, ó. Beleza? Vai ser assim, tá bom? Cuidado, isso aqui tá fora, tá? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é da questão anterior. Tá bom? te confunde aí não. Qual é o ângulo que ele diz? O ângulo alfa. O ângulo alfa. Aqui eu vou ter um A, que é um B, e aqui é o C. O cara é o C, tá? Então, ele quer o que O ângulo alfa, a altura da árvore é 9 raiz... 9 raiz de 3, né? 9 raiz de 3 metros. É a altura da árvore. Tá bom? Então, gente, ele tem um ângulo alfa. Ele tem esse número aqui, ó. Tá? Ele tem esse número aí. Beleza? Então, isso aí vai ser a tangente. Tangente de alfa. Ele dá mais dados? Ele diz que o observador e a árvore é de a distância entre eles, né? Eu esqueci aqui, é 27 metros. Ok? Pronto. Já não é. A gente já não vai tratar a tangente. O que, é que ele tá querendo? O ângulo, né? Então, gente, deixa eu ver. Eu tenho esse valor e esse valor é tangente mesmo. Então, vai ser tangente de alfa. Vai ser tangente de alfa, ok? Então, aqui a Tg de alfa vai ser igual... Vai ser aqui ó, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 27, ok? Então, a Tg de alfa vai ser igual 9 e 27, simplificando a fração, 9 27 avos, 9 por 9, 1, uh, 27 por 9, 3, então vai ser raiz de 3 sobre 3, tá? Ora, se a tangente de alfa é igual a raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, então essa é a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Alfa Alfa é igual a 30 graus, tá bom? A resposta é essa aí, alfa é igual a 30 graus. Beleza? Que questão massa, meu irmão! Aqui é o canal Matemática Chata com o professor André. Curte de montão, comenta aí pra caramba, divulga esse canal. Puxa, tu se inscreveu, tu curtiu, tu comentou, agora divulga o canal, beleza? Tranquilidade? Vamos nessa. Vamos para mais uma questão. A questão agora é de número uh, 43. Então, vamos ver se cabe aqui ainda, né? Vamos lá, 43. Na 43, uma escada de 10 metros, né? Toca em um muro num ponto a 5 metros. Então, eu tenho aqui, vou já desenhar aqui, ó. Então o um muro a 5 metros né, do solo. Então, 5 metros é a altura do muro, 10 metros é o comprimento da escada, né? Determine o ângulo que a escada forma com o solo. Tá aqui, ó. Ele quer o alfa, OK? Então tá, aqui, ó, eu tenho eu tenho 5, né, que é o cateto oposto. E aqui tem a hipotenusa vai ser 5 sobre 10, né não Então, eu, Então se eu tenho 5 sobre 10, isso aqui é 5 por 5 dá 1, um, 10 por 5 dá 2. Então, gente, esse aqui é o seno Seno de alfa é igual a 1 meio. Ora, seno de alfa é igual a meio. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, o alfa é igual a 30 graus. Ok? Também, alfa é igual a 30 graus. Essa é a questão de número 43. Beleza! Gente, eu espero que vocês tenham curtido, gostado pra caramba dos vídeos de hoje. Tá bom? Então, gente... Além desses, virão outros, muitos outros relacionados à trigonometria. Muito mais problemas para serem resolvidos aqui, né? E observando sempre as teorias e suas propriedades, né? No âmbito da trigonometria, beleza? Tranquilo? Vamos lá, canal Matemática Chata com o professor André. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!